Fala aí galera, beleza? Eu sou o Matheus Franco, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui você vai encontrar tudo sobre o mundo da tecnologia, mercado de trabalho, faculdades, cursos, dicas e tutoriais. Se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações e não perder nenhum conteúdo aí do meu canal. Valeu!